Neste sábado, dia 27 de novembro, às 11 horas da manhã, será transmitida a live de lançamento do livro Percurso do Artista, Teresa Poester, Até que meus dedos Sangue. O livro, concebido em formato digital, revisita a trajetória de Teresa Poester nas artes visuais, a área a que ela se dedica desde os anos 80. Na live, a artista vai conversar com o organizador do livro, Eduardo Veras, que também foi curador de sua mostra mais recente, realizada entre 2019 e 2020 na Sala João Farrion, no campus Centro. Além da estreia do livro, a live de sábado marca também a estreia do Arte e Cultura DDC, selo do Departamento de Difusão Cultural, na editora da URX. A live será transmitida no canal do DDC no YouTube. Após o lançamento, o livro será disponível gratuitamente no repositório digital da Universidade, o Lume. Gabriela Sardi, para a extensão da URIGS.